E... Tá mamando? É, meu filho. O nenenzinho tá mamando. É? Olha o pretinho. Olha. É duas fêmeas. Tá mamando, ó. Pode tirar ele não. Tá? Essa fêmeinha, eu ver. Tem uma fêmea que enfiou a cabeça dentro do tijolo. Meu olha, olha, olha o tamanhozinho, gente, olha, vou pegar um na mão um pra vocês ver. olha o tamanho, cabe na palma da mão, tão pequenininho que é, né, meu filho, é pequeno, né, é pequenininho, é o pinx zero, né, meu filho, deu trabalho, né, esses meninos tá tendo trabalho, né, três filhotes, um pretinho ela protege, ó, colocando a cabeça não mexe meus filhotinhos, não hein olha, mamãe três filhotinhos mamãe olha Dá tchau, riqueza Dá tchau pra todo mundo, tchau